Fala gente, tudo Eu sou grande dance, e, cara, hoje eu vou falar aí sobre o caso do Tio um tá ligado? Que, né, zoou a comunidade de K-Pop, cara. É Meu Deus, caras cara quis não, não cancela o cara. né porque eles zoou o K-Pop, velho. É zoeira, mano. É, não, é, não é possível. mas o estão aqui. Os cara, Os caras com a Nash, você compartilha e ó. Velho. Vamos ver o caso, mano. Mas enfim, né, cara? O que aconteceu? É. Foi Vídeo que ele falou sobre o Instagram e tal, ele diz né, que o seu de K-pop ele, basicamente, ele, ele, ele não ele vomita o arroz ali dele e tal, pra quê? né, pra, pra quê? pra que, cara, pra ganhar é, inscrito, mano, pra ganhar né? é, like, as pessoas falarem bem dele, tá ligado, Meu, que ele é magrão, ele é todo bonito e tal, e é sobre isso, só pra as pessoas falarem bem dele, né, cedo. Cara, as pessoas criticaram demais né? Você tá zoando E companhia E o aconteceu mesmo assim, é, Esse canal Zoou Conexia no um vídeo cara. É, é, é, é zoeira, mano É, é zoeira Não consegui na parede de movimentar pra ser mágica Tá de sacanagem, cara Tá de sacanagem As pessoas julgam o Orochi Julgam o Orochi né? Aí Por ele fazer vídeo criticando o K-pop né? Não que ele que liquidificou desfazer também, tá ligado? Liquidificou só o K-Pop. Só o K-Pop. Ah, não. Eu não pode usar o K-Pop. Pode usar qualquer um. Mas o K-Pop, porque, né? K-Pop é incrível, maravilhoso, perfeito. E tem um problema. Bem sério isso, tá ligado? O que aconteceu? Os caras falaram foi a Bigit. Que... né? claro, é lá, empresas BTS, tá ligado? Esses caras de K-Pop. E não dormiu, Mano. Mano. O cara mandou o meu, pediu pra eles processarem, o, o, o cara, para falar de de top, tá ligado? Processar o cara, é mano, é zoeira, cara, é zoeira, tá ligado? É, é, é zoeira, mano, como você pode ver, tá ligado? O cara mandou vários mesmo, vários e mesmo, o, o cara ficou maluco. E, e tipo assim, as pessoas, mano, pode processar o, o, o, o, o cara. Né, porque eles custo K-pop. Mano! Né? Sendo que o aconteceu mesmo, né? Aquele canal é maravilhoso, incrível, perfeito, não sei o quê. Né? Fez o vídeo também zoando. Com a mesma coisa. Então choraste, né? Claro, ele não foi. processado, Ah, não teve é comoção nenhuma. Na galera do que idols de K-pop, não sei o quê, que eles são incríveis. Não pode zoar uma idade de K-pop. Cara, isso é da internet pra isso, cara. Entendeu? É, é verdade. É, é triste, mas é verdade, cara. Não é mesmo? Que os caras tão lá pra isso pra se zoar. Senão eles não faziam, tá ligado? E é aquilo, bro. É aquilo, né? É triste, tá ligado? É, é até triste, mano. Por isso é os caras querem é pra vocês, Por falar a opinião dele. É isso que eu acho, galera. É triste demais. É triste demais tá ligado? Né, é, é tipo assim, por tipo exemplo assim, vamos supor que eu falei mal do Você Sabia, aquele outro canal de Clickbait, aí o cara, cara, eu vou te aproxima, não dá pra você saber, eu vou processar você, saber, você saber, seu desgraça. Cara, não tem motivo algum pra isso, é muito desnecessário, mas é aquilo, cara, né? Pensando aceita seita, tá ligado? Desnecessário, tudo bem, vou fazer aqui, vou mandar processar mesmo, vou ser criticado, vou o que, não. Não, why do não sei o que, entendeu, cara? Se fosse assim, mano, cara, o cara já teria, já teria falido, tá ligado? Toda vez que ele alguma coisa, ah, vamos processar aqui, entendeu? Não, mas, mano, é isso, cara, não tem, tem, tem não, assim, cara. Não tem tanto problema assim, tá legal Comparado, aconteceu mesmo, canal de história, faz história com essa com o filho com o irmão de, assim, o de Down, aí a história é oh triste, meu Deus, né? Mas aí tudo bem, boa, aí a comoção só vai pro Roche, claro, né? A comoção vai pro Roche, a comoção vai para ele, né? Quer dizer, vai pra ele, não vai para os caras de que boa, que triste, cara, zoaram o mesmo que é pop. E que triste, né? Ah, velho, eu nunca imaginei isso, tá ligado? Os caras não aceitam, mano. Mas é isso, cara. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se compartilha. se que foi uma merda, e tchau, gente.